Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. Consórcio não vale a pena, a não ser que... E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre consórcio. É, que ultimamente consórcio não está valendo a pena e eu vou explicar para vocês o motivo no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, Assista o vídeo até o final que eu vou explicar... É, qual, qual a possibilidade do consórcio valer a pena, tá? Tem consórcio vale a pena dependendo do plano que você contratar. E eu vou explicar para vocês qual plano vale a pena e qual plano não está valendo a pena contratar nesse vídeo de hoje, tá? Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like para fortalecer. Aqui no canal são quatro vídeos novos toda semana. Já tem vários vídeos de consórcio aqui no canal, tá? Na onde eu explico, na onde você como você contemplado mais rápido. É, dou dicas pra você não ser enganado na hora de contratar o consórcio. Depois você dá uma pesquisada aqui no, nesse canal, tá bom? Então é o seguinte, família. É, pra quem já acompanha o canal já há algum tempo, sabe que eu gosto de trazer bastante números pra vocês. Pra vocês que não adianta nada a gente trabalhar, trabalhar, é, ganha seu salário ralado, difícil ganhar um salário. E chega na hora de comprar uma moto, o pessoal acaba... É, não é enganando, né? Mas o pessoal acaba vendendo uma coisa não muito boa pra gente. Aí nosso salário todo vai embora. Então é o seguinte: vou explicar pra vocês com números, tá? Aí você deixa nos comentários se você acha ou não que tá valendo a pena contratar consórcio. É, nos dias de hoje tá deixa nos comentários qual que é a sua opinião sobre o consórcio se vale consórcio vale financiamento eu vou explicar para vocês nesse vídeo seguinte é, eu tava vendo o valor do consórcio da Titan 160 2023 aquela prata e o preço do consórcio eu consultei hoje tá Primeiramente, o consórcio tem vários planos que você pode adquirir. É, tanto de, até no mínimo 12 vezes, até 80 vezes você pode contratar o plano de consórcio. Então, vai de 12 a 80 meses. Mas os planos que o pessoal mais contrata é o plano de 36 vezes e 48. 36 vezes é o melhor plano porque ele tem mais contemplações mensais. Ou seja, tem mais chances de... Para você ser sorteado e retirar a moto da concessionária. Então o melhor plano deles é o de 36. Por isso eu vou falar desse plano de 36 vezes nesse vídeo de hoje, tá? Porque já é o melhor plano. Seguinte, tá? O consórcio da Tita 2023 tá saindo hoje em dia, no, no dia de hoje que eu consultei, 36 vezes de 598 reais o consórcio da Titan 2023 então guarda esse número 36 vezes de 598 reais é um valor alto rapaziada já é meio salário mínimo só de parcela de consórcio é se você multiplicar esse valor fazer o valor final dele né 36 vezes 598 dá 21.500 reais aproximadamente só que, não sei se vocês sabem Quando você é contemplado no consórcio Você tem que pagar o frete Que é uma coisa muito ruim, né? Que além de você já pagar os 600 reais aí por mês Você tem que pagar o frete O frete varia de concessionária para concessionária Mas normalmente tá por volta aí de uns mil reais o frete Então, você vai, já vai pagar o preço final da moto 21.500 reais Mais mil reais de frete então, o valor final, R$ 22.500, o valor que você vai pagar na Tita 2023. Porém, família, é o seguinte, é, se o valor fosse fixo, se o valor do consórcio fosse um valor fixo mensal, você teria pagando esse valor de R$ reais. Porém, no consórcio, ele a mensalidade não é fixa, é uma coisa que o pessoal... É, acaba não falando de vez em quando para você a parcela não é fixa a parcela ela vai aumentando conforme o valor da moto vai aumentando e para quem acompanha aqui o canal vê que eu sempre trago os aumentos das motos e normalmente Tá tendo três aumentos a quatro aumentos por ano por ano é o seguinte eu tinha uma Titan é 2019 três anos atrás é, paguei nela à vista 14 mil 14 mil não 11 mil e 400 reais 11.400 reais há três anos atrás a 36 meses atrás por isso eu fiz o, o essas contas do consórcio de 36 meses tá porque é três anos atrás custava 11 mil e 400. hoje a Titan, olha, cadê a seta não existe hoje a titã Tá aí por volta dos seus R$19.500,00 reais, 19 mil, dependendo da sua localidade também, né? Então a Titan 160 em 3 anos é, aumentou 8 mil rapaziada. É, é incrível, né? Em três anos a moto aumentar 8 mil Então se você somar 8 reais, que aumentou no valor do consórcio. Supondo, né? Supondo que aumentaria daqui a três anos mais mil reais, como foi nos últimos três anos, o valor do consórcio você estaria pagando 30 mil e reais. É uma hipótese, rapaziada. Porque é, se você fechar o consórcio hoje, como eu falei pra vocês, você já pagaria os 22.500 mais o valor que ele aumenta a cada aumento que tem na ronda. Mesmo que você já tenha sido contemplado, o consórcio ele continua aumentando o valor das parcelas. Então, se eu aumentasse R$ 8 mil reais em três anos, daqui a três anos, né? em 2025, quando terminasse de pagar o consórcio, você teria pagado na sua Titan R$ 30.500. Por isso eu falo para vocês, não compensa. Ah, mas aí você pode falar, Diogo, é, só aumentou R$ 8 mil reais por causa da pandemia. Beleza. Então vamos pôr um valor médio aí é, de 4 reais, metade, supondo que daqui a 3 anos a moto aumente 4 reais, então a, a moto teria saído por 22.500 mais R$4.026,00 o valor da Titan 2023, você acha barato? Você acha que vale? Consórcio você faz para pagar mais barato Mas está pagando praticamente o valor De um financiamento Que você já pega a moto na hora Fez o financiamento Foi aprovado Já pode buscar a moto e levar embora E não pagar frete Vamos fazer agora para vocês verem é, Como não vale a pena Nesse, nessa, nesse caso que estou falando para vocês Vale a pena o financiamento Porque A moto 19 mil Supondo que você faça um, um financiamento de 100% do valor da Titã. 19.000, a uma taxa de 1,5 ao mês, que é uma taxa alta, 1,5 ao mês. Durante 36 meses, daria 50, 54% de juros que você iria pagar. Então você faz 54% de juros vezes 19.000 19 mil reais que você pegou Daria cerca de 29, reais Essa simulação De financiamento Ou seja, praticamente o mesmo valor De quem fez o consórcio Só que no consórcio Você vai ter que ficar esperando Bastante tempo Para pegar a moto Ou ter a sorte de ser contemplado rápido né Isso se você não der nenhum lance E no financiamento Você fez financiamento já pegou a moto na hora Por isso eu falo para vocês Rapaziada, não vale a pena Fazer consórcio A não ser que Que eu vou falar agora A não ser que você já tenha um dinheiro para dar de lance Tá? Ou você já entre um, um grupo de consórcio é, Em andamento Se você entrar num grupo De consórcio em andamento É mais fácil para você ser contemplado é, O consórcio Ele vale a pena Sim, se você entra num grupo pequeno, para você quitar as parcelas rápido. O quanto antes você sair do consórcio, melhor, mais vantajoso é. Quanto mais tempo você fica no consórcio, pior é. Eu fiz a simulação para vocês em 36 vezes. E já ficou o mesmo valor de, de que você fizesse um financiamento. Agora imagina se fosse quem faz o grupo de consórcio em 48 vezes 60 vezes 80 vezes imagina quanto que não sai o final da moto sai muito alto rapaziada no final das contas você vai pagar um valor muito alto até maior de que se você fizesse um financiamento tá bom é, mas também tem a questão que às vezes o financiamento não aprova no seu nome ou, ou aprova com uma taxa de juros bem alta por isso você tem que ir lá na ronda fazer a simulação para ver se vale a pena ou não faz essas contas que eu fiz nesse vídeo de hoje se você entrar num grupo de consórcio já em andamento vale a pena Por quê? porque porque para você dar de lance a média de lance normalmente vai estar tá bem baixa então se você tiver um dinheirinho para dar de lance é mais fácil para você ser contemplado tá outro motivo que é bom como você vai estar num grupo já em andamento, por mais que as parcelas vai ser um pouco mais altas, é, o grupo vai ser, vai ter poucos meses para você pagar a moto, então vai ter menos aumentos no, no final do consórcio, ou seja, se a Honda aumenta três vezes de preço a moto por ano, se você pagar a moto em dois anos, vai ter seis aumentos e não nove como fosse no grupo de 36 é só um exemplo tá então vale a pena se você pegar um grupo em andamento é o grupo é o a maneira de consórcio que mais está valendo a pena hoje em dia é a consórcio o grupo já em andamento tá que os lances já tá menor e menor você consegue tirar a moto mais fácil tem menos aumentos por ano e é o que acaba mais valendo a pena tá mas tem um porém né, o consórcio em andamento tem um valor de parcela mais alta Aí tem que saber se vai caber no teu bolso ou não Às vezes pode ser que não, cai, não caiba Por isso a Honda costuma vender bastante consórcio Que eles falam, ah, entra aqui num consórcio de 80 vezes Que é baratinho, cabe no seu bolso é, Você vai pagar aí 300 reais por mês Mas daqui 5 anos, você já imaginou quanto você vai estar tá pagando? Vai estar tá pagando um valor bem alto. Aí, às vezes, acaba o pessoal é, tendo que cancelar, não consegue pagar. E depois, para retirar esse dinheiro que pagou do consórcio, é a maior dor de cabeça. Beleza, rapaziada? Se vocês curtiram o vídeo, se você concorda comigo ou não, deixe aqui nos comentários, tá? Essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui também nos comentários é, a sua opinião. Fechou? É nóis, tamo junto.